Na legislatura passada, nós fizemos uma comissão parlamentar de inquérito, onde eu tive a honra de ser designado relator. Foi uma relatoria participativa. Inclusive, hoje, nós fizemos um ofício à governadora em exercício do Distrito Federal, lembrando do nosso pacto de enfrentamento à violência contra a mulher. Que é importante retomar essa agenda. Existe um relatório com mais de 80 recomendações direcionadas ao poder público. Seis projetos de lei foram apreciados, deliberados nessa casa, depois da CPI. Nenhum deles foi regulamentado até agora. Existe uma lei agora, de nossa autoria, de um programa de assistência aos órfãos do feminicídio, aos mais de 200 órfãos do feminicídio, o programa não foi regulamentado. E eu queria lamentar, presidente, porque a família da vítima foi protestar no mesmo dia e, infelizmente, foi duramente reprimida pelo governo do Distrito Federal. Imagina o tamanho da dor dessa família, porque é mais uma mulher assassinada. Não adianta só a gente tratar da questão da violência quando ela chega à sua forma mais violenta contra as mulheres. A gente precisa tratar isso de forma preventiva. Essa é uma discussão de todas as políticas públicas. e Tem que ser prioridade máxima do governo do Distrito Federal e é esse o pleito que eu faço. Faço aqui hoje a governador em exercício e a todos os gestores do poder público.